e aí meu povo tudo bem com vocês atendendo a pedidos de muitos seguidores aí vou fazer outro vídeo de como comprar esta atlas outra forma de comprar esta atlas tem vídeo aqui no canal mostrando como comprar esta atlas lá na gate.io vou deixar aqui o card para você assistir se você quiser comprar pela gate ou tá todo o passo a passo bem facinho e também, como a galera pediu, a já faz um vídeo de como comprar esta Atlas pelo Swap, né, pessoal? E o Swap que eu vou utilizar, pessoal, é o site da Radion. Só que para você comprar pelo Swap da Radion, você vai precisar ter a carteira né, da Solana e ter Solana ou Radion dentro da sua carteira, tá, pessoal? E aí eu vou deixar aqui um card, você assiste esse card, que eu mostro como que cria uma carteira Phantom, que é a carteira que eu utilizo para fazer swap na Radeon, tá pessoal? É bem facinho, tá? Assiste esse vídeo, você vai criar sua carteira, você vai mandar Solana para lá, para sua carteira, ou, ou Radeon, para a gente estar tá comprando estátulas, então os passos são esses, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Olha só. Vou entrar no site da Radion, tá? Radeon Swap. Vou deixar o link aqui na descrição da Radion Swap. Aí você clica aqui na Pepe. Pronto. Ó. Aí você chegando aqui, ó. É a tela principal onde vocês vão comprar as Star Atlas de vocês. Vamos lá. Olha só. Vocês vão precisar ter o Way. ou... Solana, como eu falei. Então, após você criar a sua carteira, você vai entrar na sua carteira. Vocês notem que eu tenho esse valor aqui, ó. Mas é de Samu, de Star Atlas, Solana e Radion aqui, ó. Aí, se você quer mandar é, Solana para cá, você vai clicar aqui, ó, e vai copiar aqui, ó, esse enderecinho aqui, ó. Clica aqui, ó. Copia. Vai na corretora, lá na página, se é a corretora que eu utilizo para comprar a Solana ou Ray. E aí você copia esse endereço, vai lá na corretora e envia para cá. Se você quer enviar Ray, você faz a mesma coisa. Clica aqui, ó, receber. Copia esse endereço, vai lá e manda para esse endereço. Beleza, já mandei Solana, já mandei o Ray. Como que eu compro esta Atlas aqui, ó? Vamos lá, pessoal. Você vai entrar no swap, tá? E aqui, você vai escolher a moeda que você depositou. Se for Ray, no caso, eu vou fazer com Ray, tá? Escolha aqui a moeda que eu tenho saldo, ó. Eu poderia fazer com Solana, que eu também tenho saldo. Aqui, pessoal, você vai selecionar a moeda que você quer comprar, ó. Aqui, vamos escolher aqui, ó, Atlas. Pronto. Aí, eu clico aqui em máximo, ó. Mostra o meu saldo de REI aqui dá uns 10 reais, tá? Isso aqui, ó, 10 reais dá isso aqui, dá 2 dólares mais ou menos, e aí vai dar aqui, ó, o total de 11, 11 Star Atlas. Beleza, selecionei aqui, ó, clico aqui em conectar o wallet, tá? Vou conectar a minha wallet normal, você vai conectar a sua, pronto, já vai liberar aqui a opção de fazer o swap, você clica aqui, ó. Fazer o swap pronto, vou clicar aqui ó. Vai pedir autorização. Você aprova ó. Lá ó, fica de olho aqui ó. Pronto, ó. minha compra foi confirmada. E aqui ó, quando eu entrar aqui na minha carteira, vocês vão ver que o meu saldo de Ray zerou, ó, zerou. E eu comprei Star Atlas. Ó, se você depositou Solana, você vem, escolhe Solana, escolhe máximo aqui, ó. Vai dar aqui, ó, 12 atlas tá? Se você fosse fazer, ó. Então, pessoal, é assim que você compra aqui pelo Swap, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode fazer um comentário aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até mais.